Olá amigos e amigas, hoje eu vou demonstrar como o minilivro.com pode ser apresentado para vocês. Que é o site minilivro.com. Aí eu vou clicar aqui em quem somos. Sou o desenvolvedor e escritor Fernando Monteiro, idealizador do minilivro. A missão, valores sobre o autor. Eu basicamente tenho um micro livro, mini livro e mini revista. Então vamos para o micro livro. Aqui você poderá ver um exemplo do, da caixinha e do micro livro. Aqui você poderá imprimir a caixinha e o micro livro. É só clicar aqui em baixar. Ambos. Imprimir. Recortar. Como é mostrado na figura para ter a caixa gratuitamente. Você só terá o trabalho de recortar com a tesoura e utilizar o grampeador para colocar o mini livro grampeado, micro livro. Aqui tem o vídeo dos passos que você poderá seguir. Então agora vamos para a loja 1. Melhores ofertas do mini livro está através do associado que sou eu, do mini livro da Amazon. Então aqui são os meus livros principais, você poderá clicar aqui em cima como escrever e publicar livros digitais independente na Amazon. Vai levar direto para Amazon, aí você compra aqui a 1,99 pelo comprar agora um clique ou então leia de graça pelo Kindle limitado, ilimitado. Aí você pode clicar aqui no Kindle Ilimitado e ele ingressa por R$ 0,00, mas você tem que ter assinatura do Kindle Ilimitado, que custa 19,90 por enquanto, variando de um mês ou três meses gratuito na primeira inscrição. Aí você pode vir aqui, dar uma olhada e ver algum conteúdo do mini-livro. Você poderá ver aqui a hashtag da Amazon, Amazon.br, entre outras, e o conteúdo é bastante amplo para você. Você poderá ver um resumo dos dias do, dia, do livro, dia do livreiro, dia da literatura brasileira, dia mundial do tradutor, ou seja, eu fiz um resumo de todos os dias relacionados ao livro. E outros links também que você poderá ver. Tudo por apenas R$ 1,99 ou leia de graça pelo Kindle ilimitado. isso é o livro. Eu vou fechar aqui. Você também poderá comprar esses outros livros aqui. Ou então escolher outros livros na plataforma em busca digitando Fernando de Monteiro Agora vamos ao vou montar o um mini livro. Aqui eu tenho um exemplo, você baixa aqui e baixa aqui, é outro modelo. Aqui está toda a sequência através de fotos. Você poderá montar o um mini livro aqui, com o link. Aqui eu demonstro como é feito o mini livro. Tem também esse daqui, este, que você terá um, uma sequência de como um mini livro pode ser montado através da gráfica print. Então essa é a versão do mini livro, 7. aqui está o meu cartão, aqui está um livro que você poderá adquirir, agora bora para redes sociais a minha rede social mini livro no youtube, é, facebook mini livro, instagram mini livro, tiktok mini livro, twitter mini livro e entre outros, aí você poderá acompanhar na rede social também, aqui tem os links culturais relacionados ao livro e a área de cultura. Que você poderá clicar. E também criar o seu próprio. Favoritos. Com os links culturais. Que estão nesse link. E por último. Dando uma força para os escritores. Paraense. Fiz uma lista. Dos principais escritores. Paraenses. Que estão na Amazon. Então você poderá. Clique aqui, o livro custa 0 reais no Kindle e 87 em capa comum, é o livro infantil que você poderá adquirir ou então oferecendo pelo celular para as crianças tem conteúdo de Quem Sou Eu, o título Quem Sou Eu, autor Fernando Lima Monteiro. Vamos ver se ainda está funcionando aqui. Berel está. Você poderá adquirir o Kindle por 31 e a capa comum 39,90. Tem um usado 34 e novos 20 reais. A partir de 20 reais. Você verifica aqui e vê o resumo e, se se interessar, poderá comprar o livro. Então é o incentivo que eu faço para os escritores paraenses. Então, como queremos demonstrar. Os livros estão aqui. Outros autores você pode clicar aqui. O Giroto Brito. Aqui estão os livros dele. Você poderá ver. É só clicar aqui e adquirir. Kindle ilimitado está zero e capa comum não tem. Mas aí você poderá adquiri o Kindle. Então como queremos demonstrar, obrigado e até a próxima. Então convido vocês a entrarem no site minilivro.com para conhecer o meu trabalho de escritor paraense. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Aqui você tem um vídeo de como montar o um mini livro, e futuramente eu deverei apresentar oficinas autônomas de montagem de mini livros se Deus quiser. Obrigado e até a próxima oportunidade.